Olá povo da Camicleta! Estamos mostrando aqui a lagoa do japonês. No vídeo que nós estamos editando e vamos apresentar em seguida, temos como destino essa lagoa que fica no Jalapão. O Jalapão fica em Tocantins. Cabe salientar que nesse vídeo vamos mostrar somente o caminho que se chega até a lagoa do japonês, e num próximo vídeo mostraremos a lagoa. E a seguir, falaremos um pouco mais desse local para situarmos nossos inscritos do canal, acompanhe. E pessoal, nós vamos conversar sobre o Jalapão, então... Assim, normalmente as pessoas conhecem alguns lugares, outros não conhecem. Então eu vou fazer uma apresentação inicial para, primeiro, dizer o que é o Jalapão e especificamente a Lagoa do Japonês, que é onde a gente vai mostrar nesse vídeo, né? Que nós visitamos anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, tá? Então, o que é o Jalapão? Vamos botar aqui. O Jalapão é uma região uh, predominantemente é cerrado, fica no Tocantins, são vários municípios. Olha só, a área total aqui que a gente verifica é de 34 mil quilômetros quadrados. É considerada um dos maiores blocos de vegetação nativa remanescente no Brasil. Quer dizer, como sempre foi, né? A vegetação. Aí, procurando aqui algumas coisas, a gente vê quando ir. É, pode ir de avião, né? É... E aí, depois lá de... de Palmas, que é a capital do Tocantins, contratar uma empresa que leve você até o Jalapão. Quais são as belezas do Jalapão? Dunas, a paisagem é muito bonita mesmo, os fervedouros que são únicos do Jalapão, do Brasil, no mundo. Cachoeiras, é, as principais, o principal é, fonte de renda ali daquele pessoal é o turismo. Vamos ver mais. Como se hospedar, né? Então tem Ponte Alta, Mateiros, São Félix, Novo Acordo. E tem pousadas em todos esses lugares aí. E camping também. O pessoal faz muito camping selvagem, né? Tá? Vamos ver aqui. Nós entramos no Jalapão por Ponte Alta. E nesse vídeo o que, é que nós vamos ver? Nós vamos visitar a Lagoa do Japonês, tá? No primeiro momento eu vou fazer o um vídeo é, mostrando o acesso e a nossa chegada ali no, no Jalapão e como a gente consegue... É, qual o caminho né, para chegar até a, a Lagoa do Japonês. Ela fica a 35 km de Pindorama, que fica no meio do caminho ali entre Ponte Alta. E está a 240 km de palmas. A água da lagoa do Japonesa, ela realmente ela é bem cristalina, transparente. E o aeroporto fica a 245 porque fica em palmas, né? Então tá. Vamos ver onde é que é a lagoa do japonês agora. Aqui tá Pindorama. Vamos aproximar o mapa. Olha aí, tocante zero quarenta. Vou botar ponte alta aqui. Ponte Alta do Tocantins, tá? A gente chegou em Ponte Alta e ficamos num posto de combustível aqui, ó. Então o nosso vídeo vai começar aqui, ó. Aqui dentro dessa... Era um golpãozinho que tinha no fundo, a gente... Chegou ali tarde e tal, assim ó, pousamos aqui no outro dia de manhã, nós saímos de, de Ponte Alta, cruzamos, estava chovendo. Viemos por, essa, por esse caminho, né? passamos por Pindorama. E agora nós vamos botar a Lagoa do Japonês para a gente localizar. Vamos ver aqui. Tá? Então, lá. Olha aí. Pindorama, que A gente viu no outro mapa, tá vendo? Ponte alta aqui, ó. Descemos essa estrada. Por aqui é tudo asfaltado, sabe? Aí depois a gente pega uma estradinha de chão aqui mais abaixo. E realmente a estrada fica ruim. Quando... A gente inicia o acesso à Lagoa do Japonês. Que a gente vem. Deixa eu ver aqui. Da Almerinda. A gente entra aqui, ó, nesse ponto aqui, tá vendo? Aqui que a gente entra para ter o acesso à Lagoa do Japonês. Tá? A estrada aqui é bem acidentada, então. Carro comum é capaz de ir, mas 4x4 é mais indicado. Carro grande é difícil, né? Tem umas curvinhas bem danadas ali. Olha aí. Tá vendo? E nós passamos o nosso... A noite aqui, ó. E super indicamos aqui o restaurante da... Não, não é da Mineirinha, Só um pouquinho. Da dona Almerinda. Aqui, ó. Aqui que nós paramos. Aqui, da Almerinda. Até descobrimos que tinha esses outros no outro dia, quando a gente foi pra Lagoa Japonesa, né? Porque no primeiro momento nós... Já paramos aqui. E olha só essas curvinhas aqui. Isso tudo aqui, bem acidentado, a gente vai mostrar no vídeo. A gente, inclusive, estava descendo aqui e encontrou uma caravana de, de veículos 4x4 que estavam descendo, a, subindo lá da Lagoa do Japonês. jogamos tudo para dentro é só que me chorna que ficou agora nós vamos dobrar porque pelo menos não vai molhar o nosso material e então vamos lá para lagoa do japonês Vou De um lado chuva do outro lado fogo é, vamos lá aí estamos dentro do carro a chuva chegou foi meio correria vento água a noite não foi das melhores, ali né? teve dor de cabeça, não dormiu bem. Tá melhorzinho agora? Achou até que tava com febre. Como é que tá se sentindo? Tá, tô melhor, né? Tomei aqueles remédios de noite. É, uhum, não né? É. Tá, mas como é que tá agora? Agora não tá dando cabeça. Tá bom, tá. Tá bem. Vamos! Nossa senhora! A chuva pegou, viemos aqui pra baixo da... desse pato Vem uma galera aqui de. que vão fazer um jalapão. Isso! Tá indo pra onde agora, pá? Mas nem sei. Não sabe bem. Os aviões têm um louca hoje. É ah. mesmo? Você é de Goiânia? Sou de Goiânia. Ah, a viagem quantos dias, né, essa viagem? São uns 3, 4 dias. Já estão? Já, chegamos hoje, chegamos Ah, jogando, né? legal. É, daqui, lagoas de japonês, depois vou descer lá pra Mateiros? É, aqui Ah, tá certo. Nós também vamos pra lá. Essa chuva é bom, que acende a areia lá. Olha lá o pessoal. Vocês vão pra onde? Pra Mateiros? É isso. Estão com frio? Não. Ah, já bom é quente. É quente, é. A gente pega fogo. <risos> Ele está tomando um cafezinho. É. Foi, foi, desliguei aqui. Olha só, estamos atravessando Ponte Alta aqui. A tempestade fez isso aí, velho. Muita água na estrada. Aí, Ponte Alta de Jalapão. Paz, aqui Ponte Alta é Portal do Jalapão. É, é chover, eu já vi isso aí. <risos> Olha ali, rapaz O homem tava olhando pra nós esse bichinho aí, rapaz É grande, não dá pra vir correndo não, hein Vem de noite correndo numa pista dessa aí Pode encontrar um Olha lá Vai, caralho não, não Mas eu vou contar uma agora A loira me pegou Viu o aquecedor ali, mano está aquecendo aquecedorzinho de, de esquerda vai de carro aquecendo. aí botou a parte do que vai na conexão no, no na parte elétrica ela botou dentro da garrafa térmica ah. <risos> vamos o que aconteceu <Só> é? <risos> na entrada chegamos na entrada e vai para do japonês Aqui diz 12, ali a outra placa diz 15 Tá? Então até as 17 horas Vamos fechar, né? Se era pra fechar, fechamos Tá, uma pegadinha agora Isso aqui é pegadinha Ó ah, meu. Não vai me enrolar, não Para, cara, vem cá, rapaz Pegadinha Simbora É, pegadinha aqui tá ali São 15 quilômetros Olha aí É início da estradinha Olha aí, rapaz O tá cara na lagoa do Deponente é bruto. Passou uma procissão aqui de, de caminhões aí com camioneta tá vendo? O pessoal tá tudo subindo aí, é. <risos> é o último! Não. Esperar subir. Perdi as contas, de quanta caminhoneta passou aqui, é. Né? Tá vendo? Jalapão, Jalapão. Isso aí é outro roteiro. Agora eles voltam pra, as posadas, né? E amanhã faz outro, outro, outro roteiro. é aí. É o último? Tem mais at alguém atrás ou não? Não, não. Tá? Valeu. Bora! Nós! Nice. Não tem não, não tem não. Se não pergunte, não É, né? de uh -huh. lado de lá 20 metros pra depois subir É, mas olha só esses montes tudo aí é. Mas a Tinha é danada, né? Que inveja para as tempos agora! Vem! <risos> ali faz curva, está descendo. Vai melhor aqui. É o ideal do céu. Agora sim, só na maciota. Eu, agora aprendi, olha aí, ó é, Olha é Só na maciota, né ó oh, Nossa senhora. Tem que ser, né? Porque aqui, ó. Tá vendo ali? O legal da, dessa lagoa aí, eu acho que é chegar lá. É a aventura de chegar lá, né? Não, não, não sei, não. entra num processo de tremer, que não para, né? E aí povo, ó, 7 km da Lagoa do Japonês aqui o espaço da Almerinda, estão fazendo acho que um restaurante, já tem uma, um lugar ali deve ser comida caseira, deve ser não, com certeza e esse espaço para acampar aqui, vou pagar o que consumir sabe por quê? Porque lá no japonês me mandaram um 50 por pessoa no camping. É difícil, né? Aqui a gente vai ser bem servido. Ó. Espaço da Almerinda. 7 km da Lagoa do Japonês. Aí paramos aqui. Pedimos permissão aí do pessoal. A Almerinda. A dona Almerinda. E agora estamos montando a nossa barraca. Esse aqui é o nosso acampamento na Lagoa do Japonês chegamos ao fim desse vídeo aqui eu vou fazer uma aérea sobre a área aqui do restaurante e mostrar um pouquinho da da paisagem no próximo vídeo nós vamos ver mais de perto esse senhor ali que é o marido da dona fazendo retirando o leite da da vaca, vamos ver as galinhas, os porcos sendo tratados, vamos ver como é que ela apresenta a cozinha lá, interna. Né? Durante todo esse tempo que nós tivemos aí, foi muito bem tratado, pessoal muito gente boa, E vale bastante a pena, né? Vale bastante a pena esse, esse passeio aí, sim. Depois vamos ter no próximo vídeo imagens da, da Lagoa do Japonês, propriamente dito, né? A gente foi até um, um espaço lá interno, tinha abelhas, então a gente não pode botar o drone lá, mas a gente faz uma aérea da Lagoa do Japonês também. Essa é a vista ampla, né? E mais à direita que a gente está, começar a ver ali a descida que a gente mostrou durante todo o vídeo. Não esqueça então de assinar, compartilhar e dar o joinha no canal, né? Isso aí. Até o próximo.